Oi, meu nome é Elaine, sou advogada e gostaria de saber que tipo de resultados podemos alcançar no workshop de ativação. Oi, Elaine. Depois da ativação, pessoas fazem coisas muito mais facilmente, com mais energia do corpo, porque elas não entram em posturas de pessoas do passado interpendo o seu trabalho neste vídeo. Oi Roland, meu nome é Ilana, eu sou médica e gostaria de saber como a ativação melhora o nosso dia a dia, no cotidiano. Obrigada. Oi Ilana, o curso de ativação tem muito potencial aumentar a qualidade de sua vida, um, por causa de você ter muito mais energia, muito mais certeza muito mais confiança e uh, também você vai aprender como lidar com pessoas complicadas, uh, sem, efeito, sem, esse, sem qualquer potencial de reduzir sua energia. Meu nome é Bia, sou cabeleireira. Como desenvolvemos as barreiras que são desfeitas no ativação? Oi Bia, onde esses barreiras fortes, horríveis, que prezam pessoas? a fora de habilidades deles, a fonte é nossa genialidade. Nós nascemos com habilidade de fazing cópias de todos os ensinamentos, uh, incluindo genialidade, mas com vida normal, casas normais, com país normal, as exemplos prontos para fazer cópias é Muitos vezes são disfuncionais. Tem professores que não têm competência no assunto, tem mãe e pai falando em amor, mas lutando. Nós fazemos cópias tudo todos esses arquétipos dentro dos nossos corpos. É necessário quebrar todos esses cópias. Para maiores informações, existe o site ativação.net.br